Nosso canal te é trazido pelo blog altarendablog.com.br, o nosso blog e nós trouxemos a informação do Cicobi Visa Infinity naquela matéria. E agora, oficial uma nota pela assessoria do Cicobi, nós vamos então a esta nota do novo lançamento do Visa Infinity do Cicobi. Agora, é mais uma cooperativa que trabalha com o Visa Infinity. A cooperativa Unicred tem o Visa Infinity, a primeira cooperativa do Brasil a trabalhar a bandeira Visa Infinity. Agora, o Cicobi é a segunda cooperativa a trazer a dupla bandeira, Mastercard Black e Visa Infinity Sicob. Vamos à nota, então. Sicob lança seu cartão Visa Infinity, o cartão para alta renda, com benefícios especiais. O Cicobi anuncia o lançamento do Cicobi Car Visa Infinity, construído em parceria com a Visa, para atender sua base de cooperados. O cartão é um dos mais desejados do mercado, pois confere uma série de benefícios premium para o público que busca vantagens e praticidade em suas compras. O novo cartão passou a ser emitido nesta terça-feira, dia 4 de abril. Bem visto entre os viajantes, o cartão oferece vantagens como quatro acessos gratuitos anuais à sala VIP em aeroportos, acesso ao Visinfinity Fast Pass. Fila específica para a verificação da segurança, localizado no Porto de Guarulhos através do Terminal 2 e Terminal 3. Através do aplicativo Visa Airport Companion, proteção de compra, perda e roubo, concierge, seguro de atraso de bagagem, voos, entre outros benefícios. Além disso, os cooperados podem aproveitar as diversas vantagens do, pro do programa Vai de Visa, que conta com promoções e descontos singulares. Segundo Marcel Sebastian, Superintendente de Operações e Produtos de Pagamento do Sicob, o lançamento é um diferencial que tem por objetivo fidelizar a base de cooperados. Além de fazer parte da estratégia da ampliação do portfólio de produtos e personalização dos serviços que atendam às necessidades financeiras, dos Cooperados. O novo cartão completa o portfólio Visa do Cicobi, que passa a disponibilizar uma solução voltada à alta renda. Neste momento, o Cicobi trabalha com a bandeira Mastercard é, Internacional Gold Platinum e Black Black Merit. E no Visa, Visa Internacional, Visa Gold Platinum e Visa Infinity do Sicob. Um destaque é a anuidade do Cicobi Car. Visa Infinity, que será definida pelo Zero, um programa da instituição financeira cooperativa que possibilita desconto de 50% e 100% nas anuidades de acordo com o uso do cartão. Bem, a anuidade do cartão Visa Infinity não foi divulgada ainda. No entanto, o Black Merit em algumas cooperativas é 780, em outras 950. Então pode ser que o Visa Infinity ele esteja nessa casa dos 750 a é, 950 reais a bandeira Visa Infinity do Sicob tá certo? E neste caso, podemos isentar 50% a 100% Visa Infinite. Lembrando que você observou que ele tem quatro acessos à sala VIP do Visa Airport Companion Dragon Pass. Estamos sempre em busca de levar novidades aos nossos cooperados. Agora, com o lançamento do Cicobi Visa Infinite, oferecemos um produto premium ou inovação para quem realiza pagamentos de suas compras com mais praticidade e usufruam de benefícios únicos, diz Marco Chaves, pendente comercial Pagamentos e Marketplace do Sicob. O lançamento do Cicob Visa Infinite é mais uma oportunidade para nós da Visa oferecermos benefícios que valorizam o tempo do usuário e trazem comodidade, segurança e inovação, diz Eduardo Barreto, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa do Brasil. Os cooperados do Sicob terão acesso a serviços especiais, tecnologias disruptivas que facilitarão as suas vidas, seja durante uma viagem, uma compra online ou nas transações recorrentes do dia a dia, complementa o executivo.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 Para vocês. Cicobi Black Merit, ele é ilimitado, o titular, os adicionais, e convidados pela bandeira Mastercard Black, tem pontuação de 2,2 pontos, e a validade dos pontos com 24 é, meses. Eles emitem cinco adicionais gratuitos ao Cicobi Black Merit, junto à bandeira Mastercard. O Visa Infinite nós achávamos que venia também ilimitado a sala VIP do Dragon Pass para competir com o Visa Infinite do Unicred, mas nesse caso, já sabemos que o, Cicob, o Cicobi Visa Infinity vai perder para o ranking, inclusive perdendo para o Unicred Visa Infinity, que tem acessos ilimitados ao Dragon Pass, acessos ilimitados ao Launch ilimitados ao Key, com um convidado por visita. Né? Então, de cara, o Cicobi, ele traz um cartão com quatro acessos ao Dragon Pass, não vai ficar entre os 20 maiores cartões do país, o Visa Infinity, ele pode chegar com o spread zero, com dólar comercial, mesmo assim, ele não ficaria entre os melhores cartões, os 20 melhores cartões do Brasil no ranking que nós temos na atualidade. Porque nós temos vários cartões que dão acesso a, a salas VIPs com 6, com 8 acessos, e limitados acessos também a salas VIPs, do Lounge Kit, Dragon Pass e Priority Pass. Mas está aí para vocês o lançamento oficial do Cicobi Visa Infinity pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você quiser o seu cartão Visa e -Cobre, procure a sua agência de relacionamento. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Total Renda. Vamos para os abraços, então? Carlos Júnior, um grande abraço. Ramon, um grande abraço. O Daí, Ignacio, um grande abraço. Alciono Bezerra, um grande abraço. Mariano Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.